Boa noite, policiais civis. Hoje teve sessão na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, onde foi levado em pauta alguns assuntos que prejudicam a nossa carreira, como o projeto de lei que acaba com a RGA, como o projeto de lei que congela as nossas progressões, como o projeto de lei que prejudica a nossa Previdência. Dois deputados fizeram vistas em relação à Previdência e em relação ao congelamento das progressões que serão votadas na terça-feira, dia 22. Mas a partir de amanhã estaremos de vigília na Assembleia Legislativa e estamos convocando você, policial civil, a comparecer conosco e somar conosco para que nossos direitos não sejam prejudicados.